Bom dia, saiba como emagrecer de forma fácil, simples e eficiente E saiba como fazer isso de forma correta Saiba que emagrecer é uma coisa muito boa de se fazer Assim como através da balança e Microsoft Excel Você tem a certeza que está perdendo os quilos do seu corpo Saiba que Dieta é a melhor forma e a mais recomendável forma de emagrecer Por que, que dieta é a mais é a mais recomendável forma de emagrecer, simples, pelo fato de ela controlar a sua alimentação e automaticamente a perder a barriga, porque não tem, não adianta você tentar emagrecer não fazendo dieta e perder 500 gramas e ganhar 2 quilos, porque tu não sabe controlar a sua alimentação por isso que a dieta se tornou a forma mais famosa de emagrecer.